Vou contar uma história pra vocês Não né? mentira não Era uma sexta-feira da paixão Neco se levantou bem cedo com seu varão E seguiu pro Lago Azul com uma saca de farinha Bem branquinha pra pegar um camurim E fazer como isca que é pros grandes peixão Neco acabou valente De arrepiar até os dentes Todo dia de manhã bem cedo já estava no batente Tomava o um galinho de café e perna pra frente Pelo mundo a rodar No caminho do Lago Azul Neco né? cruzou com dois jumentos que rinchavam um tormento O primeiro rinchava né? Neco, Neco, Neco. E o segundo, não vai, Neco, não vai, Neco, não vai, Neco. Mas Neco, caboclo de desamedrontado, queria lá saber de rinchado e seguir seus passos. E em vista, Viu umas palmeiras e nela um, bem de, um bando de BTV Que toava um canto diferente. Vai ser fuder, vai ser fuder. Neco olhou admirado, ó, que bando de passarinho mal educado e seguiu os seus passos. Já na beira do Lago Azul, Neco vê quando vai ser dentro dele uma procissão de Musul. Cada um media mais ou menos seis metros e meio de comprimento. De repente vem um urubu, dá um voo rasgante, santo no chapéu de neco, o neco desvia a cabeça, seu urubu, tome tento, que eu trouxe meu arpão, da minha cabeça, ninguém derruba meu chapéu não. Então o neco correu, se escondeu debaixo de uma caixa da Miruim, esperando o urubu vir, o urubu mirou o voo, o neco pensou, vou ou não vou? E jogou seu arpão, que cruzou todo o céu do Lago Azul, errou o urubu e acertou numa rolinha, que era do tamanho de uma galinha, que estava lá do outro lado do lago a se banhar. O neco disse, meu Deus, mas que